Yes. Um, good afternoon, everyone. Um, I am very happy to see some of you for going lunch until later to be here um, to hear this this case. Um, I salute the delegation. That's you. Okay. <laughs> the delegation of the illustrious state of Brazil, and thank you for being here, and the distinguished representative of the alleged victims, Fergus, and others. I declare the public hearing of this case open. And this is case 12781, Indigenous people of Raposa Serra do Sol. Um, in Garrico, Patamona, Terpeng, and Wapachana. <laughs> Thank you. Mm -hmm. We go um, against Brazil. I now give the floor to the executive secretary. I now give the floor to the executive secretary. What's happening? I just, just want to double check ah. that. Just... All right. Gracias, um, gracias eh, presidenta. El presente caso, eh, esperamos a que la representación del Estado tome asiento. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por las alegadas afectaciones a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas de Raposo, Cerrado Sol, en particular sobre el alegado plazo irrazonable en la titulación de sus tierras y territorios tradicionales, la presunta falta de saneamiento de los mismos y el impacto que habría tenido en el uso y disfruto de sus recursos naturales y en el ambiente. El 23 de octubre de 2010, La Comisión aprobó su informe de admisibilidad número 125, diagonal 10, en donde se declaró la petición admisible en relación con los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 8, 12, 21, 22, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.2 y 2 del mismo instrumento así como los artículos primeiro, segundo, terceiro, octavo, noveno, décimo octavo y vigésimo terceiro de la declaración americana. La presente audiencia tiene por objeto profundizar los alegatos de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Gracias presidenta. Thank you very much, Madam Executive Secretary. The presentation of the party's arguments will then begin. The petitioners will have 25 minutes to present its arguments, their arguments. Then the state will have 25 minutes to present its arguments. Subsequently, if the petitioners so desire, they shall have five minutes to exercise their rights of reply and the state shall have five minutes to exercise its rights of uh, to a rejoinder. Finally, the Commission will ask questions of the parties. I now give the floor to the petitioner for their presentation. Twenty-five minutes. Thank you, uh, Madam President, and congratulations on being re-elected again. Um, I'm not going to speak too much, my friends in Brazil, who unfortunately weren't able to get visas to come here, are going to do the talking today. Um, so first we have uh, my friend Evo, who is legal counsel for SEER, the indigenous Council of Roraima, uh, the biggest indigenous organization in that state, in northeast Brazil. And uh, Evo is going to speak, and then uh, if there is a need, uh, his colleague Maria will also speak Uh, after that, she's also a legal advisor to CIAR, the Indigenous Council of Horaima. Thank you. Please go on. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras comissários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Senhores e senhoras, advogados e advogadas presentes nesta sessão, excelentíssimos ministros e representantes do Estado brasileiro, ilustre equipe da comissão. Sou Ivo Cipri Aureliano, advogado indígena, atuo no Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima, mas eu prefiro ser chamado de Ivo Macuxi, porque carrego o nome do meu povo indígena, o povo Macuxi que também habita a terra indígena a Raposa Serra do Sol. É uma responsabilidade enorme defender o nosso povo e é um desafio continuar o legado e acompanhar este caso perante a comissão. Antes de começar a minha fala, quero destacar que o coordenador-geral do CIR da minha organização, senhor Edinho Batista de Souza, gostaria muito de participar dessa audiência mas infelizmente ele não pôde porque está organizando, está acompanhando a equipe do presidente Lula, é, estão organizando a visita do presidente que vai participar da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima na próxima semana. E nós, o CIR, convidamos o presidente e ele aceitou, então estamos nos preparando para recebê-lo. E se fica gravada essa sessão oh, e disponível, as lideranças indígenas assistirão durante a realização da Assembleia, porque este é um caso lembrado pelas lideranças em todas as reuniões e eles têm esperança de que a comissão... representa hoje. Oh. É uma organização indígena representativa dos povos indígenas de Roraima, que faz parte da Amazônia Brasileira. E, neste caso, vem perante a comissão, em nome dos povos Makuxi, Wapixana, Taurepang, Ingaricó e Patamuna, da terra indígena Raposa Serra do Sol, manifestar e, ao final, requerer. O que levou a presente, a presente, é, presente caso perante a comissão, em 2004, foi a demora excessiva, por parte do Estado brasileiro, de reconhecer os direitos territoriais dos povos indígenas da Raposa e da Serra do Zal e as graves violações aos direitos humanos. Diante da gravidade, na época, eh, os peticionários solicitaram medidas cautelares a fim de proteger a integridade física das vítimas até que fosse finalizado o processo de reconhecimento da terra indígena. Nesse sentido, em 6 de dezembro de 2004, a comissão outorgou as medidas cautelares solicitadas. E recentemente tivemos reunião com o setor de medidas cautelares diante do perigo e de aconsentimento de várias violações e danos irreparáveis também, em razão do avanço de garimpo aqui no estado de Roraima, principalmente nas terras indígenas, que tem causado a poluição do meio ambiente e levado várias violências para dentro da terra indígena raposa do São o mundo conhece esse caso, Raposa Serra do Sol, é um caso emblemático. E queremos citar que, inclusive, no dia 20 de agosto de 2008, o senhor James Anaya, relator especial da ONU, visitou a terra indígena Raposa Serra do Sol e viu de perto as graves violações de direitos humanos. Em 2016, também, durante a missão oficial no Brasil, a relatora Vitória Tauli Corpus relembrou o caso Raposa Serra do Sol como um caso emblemático, Hoje, Raposa Serra do Sol conquistou muitas vitórias, mas durante o embate jurídico, principalmente na ocasião do julgamento do caso Raposa Serra do Sol pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, é, criaram 19 condicionantes sobre o argumento de garantir a soberania nacional sobre as terras demarcadas. Tais condicionantes... Hoje restringem os direitos territoriais e violam o direito de consulta dos povos indígenas e trouxe um debate sobre a tese do marco temporal que hoje no Brasil ameaça os direitos indígenas. Hoje, hoje os povos indígenas da Raposa Serra do Sol estão sofrendo com uma série de ameaças e violações de direitos humanos ao seu modo de ser, de viver autodeterminação e sua organização social especificamente em decorrência do avanço de exploração ilegal de minérios e a insegurança jurídica é, por causa das 19 condicionantes que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo, inclusive, significou a perda do, parte, do território para as sedes dos municípios Iramutã, Pacaraima e Normandia. E hoje, a Terra Indígena Raposa Serra do Sol tem uma população de 30.838 pessoas. E no total de 238 comunidades indígenas, que são subdivididas em quatro grandes etnorregiões: Serras, Surumu, Baixo Cotingo, Raposa e a microrregião Ingaricó. Esses são os dados oficiais, inclusive, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A Raposa Serra do Sol é uma terra indígena localizada na área de fronteira entre Venezuela, Brasil e a República Cooperativista da Guiana. A fronteira não é controlada pelo governo e cabe aos povos indígenas as ações para sua proteção e proteção do, ter do seu território e é de fácil acesso para os invasores por via terrestre, o que facilita a entrada de garimpeiros. que que insistem em invadir a terra indígena para explorar minérios. Hoje, o povo indígena Raposo e Serra do Sol sofre com várias violências. Sofrem com garimpos ilegais que aumentaram nos últimos anos. O governo não consegue fazer a fiscalização e cabe às comunidades fazer. Só que as ações de proteção realizadas pelas comunidades são atacadas pelo próprio governo, inclusive o governo do estado de Roraima. Isso quer dizer que os motivos que levaram a abrir o caso em 2004 seguem até hoje. Nossas lideranças que fazem proteção contra o garimpo ilegal são atacadas e ameaçadas. Em setembro de 2022, a casa de uma liderança foi queimada pelos garimpeiros. O coordenador das atividades de proteção é ameaçado, inclusive pela polícia local, e continua sendo perseguido. Em novembro de 2021, 12 lideranças indígenas foram baleadas, eles todos sofrem sequelas dos ataques. A justiça segue não fazendo nada. Até hoje existem vários pedidos concedidos pelo governo federal às empresas de, de mineração para pesquisas e lavra mineral na terra indígena Raposa Serra do Sol. Temos leis estaduais que incentivam a invasão de garimpeiros ilegais. Uma lei, por exemplo, proibia a destruição de máquinas apreendidas nas operações de combate ao crime. A lei foi comemorada, inclusive, aqui em Roraima, com churrasco na frente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Mas, infelizmente a lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas as not a notícia não chegou aos garimpeiros e eles continuam dentro das terras indígenas. As leis, os discursos e as omissões do governo criam expectativa de que o garimpo é legal, que quem pratica fica impune. Estamos vendo isso hoje. O Congresso Nacional Brasileiro quer dar anistia a todos os invasores e agressores. Existem projetos, inclusive de grãos, que querem criar e aumentar a fazenda de soja e milo transgênico na Raposa Serra do Sol, que é um projeto do governo estadual. Com a retirada de garimpeiros hoje da Terra Indígena Yanomami, aumentaram as pressões sobre a Raposa Serra do Sol e outras terras indígenas de Roraima, como Terra Indígena Waiwai. E quando denunciam, as lideranças são ameaçadas de morte, inclusive o coordenador geral do SI teve que mudar de sua casa, está alugando outra casa por questão de segurança pessoal de sua família. O governo federal reconhece que estamos ameaçados, Inclusive, na última visita do presidente da República, aqui em janeiro, aqui no estádio Roraima, ele tomou conhecimento disso durante a última visita. Falou, inclusive, que os garimpeiros são violentos e têm muitos apoiadores. O governo do Estado apoia os garimpeiros de forma explícita e boa parte do Congresso Nacional também. O governo anterior brasileiro estimulou e incentivou as invasões na Raposa Serra do Sol, inclusive visitou a comunidade Flechal, um lugar, um local de garimpo ilegal e fez um discurso a favor de garimpo na terra indígena Raposa Serra do Sol. Além disso, Raposa Serra do Sol está ameaçado com a exploração de recursos hídricos e possível instalação de hidrelétricas na terra indígena, notadamente o um projeto que envolve a construção de uma hidrelétrica no Tamanduá, no Rio Cotingo, Querem construir a hidrelétrica para atender as cidades e os municípios, não para as comunidades indígenas são problemáticos não apenas os, os impactos socioambientais de uma obra de tal porte, mas também o estímulo à invasão territorial que tal empreendimento pode incentivar, em função das obras em si. A manutenção posterior da usina e o incentivo a novos empreendimentos na terra indígena a partir do fornecimento de energia. As comunidades mais próximas aos centros urbanos da Raposa Serra do Sol tem sofrido com a poluição por causa dos lixões urbanos e a contaminação das nascentes dos rios, lagos, igarapés e locais sagrados. Há relatos de doenças após o consumo de peixe que foram pescados nos rios, por exemplo, no rio Miang, rio Surumu e rio Cutingo. O avanço da área urbana do município de Pacaraima, Iramutá, e Normandia tem promovido a invasão das comunidades. Uma das principais denúncias nessas regiões é o loteamento de terra, terra indígena e as tentativas de ampliação da perimetral urbano. As rodovias estaduais que atravessam terra de raposada são, são do governo federal do governo estadual, mas eles não fazem nenhuma fiscalização, mas impedem que as comunidades façam a, o monitoramento territorial. E também tem o Parque Nacional do Monte Roraima sobreposto à terra indígena Raposa Serra do Sol e é administrado pelo governo federal. E existem pelotões do Exército e querem ampliar suas áreas no interior da terra indígena Raposa Serra do Sol. Depois da desintrusão dos não indígenas que foram indenizados no processo de homologação da terra indígena, eles foram retirados mas hoje continuam, voltar para a terra indígena, raposa do sol. E estão causando vários tipos de conflito e incentivando atividades ilegais. Esses casos foram denunciados para a FUNAI, mas não fez nada até agora. Outros casos de violência também, que nós podemos relembrar nesse caso, por exemplo, é o caso da comunidade São Miguel da Cachoeira, que aconteceu no passado, em 2004, né? que foi invadido por, por invasores, né, e lotearam a terra, mas o Estado foi omisso nesse caso. É, várias pessoas foram amarradas e atacadas na comunidade, foram violentados crianças, adultos e lideranças e roças destruídas. O caso foi objeto de dois inquéritos policiais, um contra os invasores e outro contra os indígenas. Porém, apenas o um inquérito em relação aos indígenas teve seguimento e desencadeou um longo processo judicial que afetou as lideranças por anos. Esses processos judiciais geram, des, geraram desgastes físicos e emocional às lideranças. Esse foi um típico caso de criminalização de indígenas da Raposa Serra do Sol. Outro caso também é o caso da comunidade Brilho do Sol, homologação em Jauari, que aconteceu também em 2004, onde o grupo de criminosos armados com arma de fogo, com uso de tratores e apoiador, apoiados e financiados por políticos locais, derrubaram e queimaram as casas. Em seguida, foram até as comunidades Brilho do Sol e Homologação e repetiram os mesmos atos, destruíram e queimaram as casas. Além disso, destruíram também os retiros em e Taitai, local de criação e lazer dos indígenas. Atiraram nas pessoas e em animais domésticos, tendo ferido um indígena. Essas violências foram principalmente sentidas pelas crianças e mulheres, porque os homens estavam nas poças nesse momento, naquele momento. Até hoje, esses casos são lembrados como casos caso de queimados da comunidade Bilho do Sol, Homologação e Jaurezinho. Tem outro caso também, onde a escola indígena foi queimada o Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, em 2005. Foram destruídos os quartos indígenas dos professores, a casa dos missionários que apoiava a atividade, salas de aula, biblioteca, a igreja e o hospital que atendia toda a região. Um professor que estava visitando o centro e dando aulas de mecânica para os estudantes foi violentamente espancado. Na ocasião, cerca de 30 estudantes indígenas tiveram que fugir para não serem violentados. O clima de terror diante das recorrentes ameaças aos estudantes e professores se intensificou após mais este ataque. Na época, era comum os estudantes dormirem na área externa dos dormitórios, em redes atadas às árvores, para protegerem-se de eventuais ataques e incêndios. Após a queimada do centro, os estudantes ficaram sem estruturas adequadas e com imensuráveis danos psicológicos, físicos e morais pelas violências sofridas. O ataque aconteceu em represália à celebração da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E outro caso também é de dez irmãos que foram baleados por um invasor, por funcionários de um invasor. Na ocasião, havia várias decisões judiciais que determinavam a retirada dos invasores, porém um fazendeiro recusou-se a sair, a cumprir a determinação judicial. Quando os indígenas foram retomar o território de forma pacífica, eles foram atacados com bombas e armas de fogo, e esse ataque brutal foi filmado filmado pelas lideranças indígenas naquele momento. E até hoje, lideranças indígenas têm sequelas desses ataques porque sofreram com armas de fogo. Caso Urucuri, que aconteceu recentemente, é um caso emblemático também na Raposa Serra do Sol, onde as comunidades se organizaram do, diante do avanço da invasão de garimpeiros para fazer a vigilância e proteção do território. Mas essa atividade foi reprimida por forças militares do estado de Roraima. No dia 16 de novembro de 2021, a comunidade tabantinga foi invadida por policiais militares e uma batalhão de operações especiais fortemente armados com armas de fogo. Naquele dia, jogaram bomba de efeito moral dentro das casas, destruíram utensílios domésticos e equipamentos do posto de saúde. Atiraram com armas de fogo contra as casas e postos de saúde e atiraram contra os indígenas com arma letal e balas de borracha. Depois do ataque, foi constatado que 12 lideranças indígenas entre homens e mulheres foram atingidos. Dois indígenas foram atingidos com arma de fogo. Um precisou passar por cirurgia para retirada de projeto que estava alojado no peito esquerdo, do lado esquerdo. Vários deles ficaram sem exercer atividades cotidianas e até hoje, Há relatos de crianças com problemas de audição por causa das bombas que foram jogadas dentro das casas e lideranças que não conseguem mais trabalho nas suas roças. E há muito tempo, os povos indígenas da Raposa Serra do Sol esperam por justiça e a reparação por todas as violações de direitos humanos. E estamos aqui perante a comissão para dizer que as ameaças de morte contra lideranças continuam. Inclusive, o Conselho Indígena de Roraima constatou o aumento alarmante de casos de ameaças de morte contra lideranças indígenas nos últimos anos e já encaminhou para conhecimento da comissão e quer, queremos reforçar inclusive que terra indígena está sofrendo com aumento de invasão de garimpeiros, enquanto, por outro lado, o Estado brasileiro não tem avançado na discussão de criar instrumentos legais de proteção às lideranças, às comunidades e à terra indígena. Mas agora estamos vivendo outro momento no Brasil, e temos a esperança de que se avance no respeito e promoção aos direitos humanos dos povos indígenas da Raposa da Serra do Sol e que os instrumentos internacionais de proteção aos povos indígenas sejam respeitados. E para finalizar a nossa manifestação, solicitamos à Comissão Interamericana que, neste caso, elabore um relatório de mérito para ajudar o governo federal brasileiro, o governo do Estado brasileiro a buscar uma solução para o caso Raposa-Serra do Sol. Muito obrigado. Muito É o Porque ainda tem alguns minutos. Muito obrigado. Eu vou chamar aqui a minha colega, a doutora uh, Maria Luísa, para fazer algum complemento também, trazer alguma informação que eventualmente eu esqueci. Obrigado. So that you, you have five minutes and 12 and 7 and, and 52 seconds left. Boa tarde a todos, é, meu cumprimento. É, não tenho muito a, a acrescentar em relação à manifestação do Dr. Ivo, apenas que as lideranças indígenas de Roraima é, têm. Altas expectativas em relação a esse caso, conhecem, acompanharam as reuniões preparatórias para essa audiência e estão esperando é, que haja medidas efetivas, em especial o relatório de mérito do caso, para que possamos encontrar soluções, reparações para as violações sofridas. Nós esperamos que eles possam assistir se gravada essa audiência, toda a duração da audiência agora na Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima que tem lugar de 10 a 15 de março no Lago Caracaranã, município de Normandia. É isso, obrigada. Thank you very much to the petitioners. And um, I now invite the state to make its submissions. Madam Minister, the state has 25 minutes and leader of the state delegation. Thank you. Mm -hmm. okay. Thank you. Ilustrissima Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Comissionada Margaret May McCauley, Digníssimos representantes da comissão, senhores e senhoras peticionários, demais pessoas presentes, bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Adriana Martins, sou atualmente assessora no Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Departamento do Ministério das Relações Exteriores. Integro a Delegação do Estado a essa reunião, representantes do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agradeço em nome do Estado brasileiro a convocação desta audiência sobre o caso Raposa Serra do Sol. A intervenção do Estado foi dividida do seguinte modo. A senhora ministra dos povos indígenas fará uma intervenção ampla sobre o caso. Na sequência, o Ministério da Justiça abordará os pontos relativos a combate a ilícitos e proteção territorial. Por fim, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania falará sobre a política do Estado na área de proteção a defensores dos direitos humanos. Passa a palavra agora, Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajá. Olá, boa tarde. É ilustríssima Presidenta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Comissionada Margaret Macaulay, digníssimos representantes da Comissão, senhoras e senhores peticionários. Gostaria de saudar todas as pessoas presentes e as que nos assistem, em especial né, a todas as mulheres por ser hoje né, o Dia Internacional da Mulher. Saudar aqui todos que estão aí, né, participando de forma online, é, em especial o Ivo Marcuchi. Bom, é uma honra estar aqui. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um espaço fundamental para reverberar e fortalecer nossas lutas, as lutas dos povos indígenas. É muito simbólico e importante para mim, agora como ministra dos povos indígenas do Brasil, fazer neste espaço a primeira missão internacional da pasta. É o símbolo da parceria e da efetivação de direitos que queremos construir, não só no Brasil, mas em todo o continente americano. Estamos buscando soluções para as crises que vivemos em nossos países. O roubo da biodiversidade e as violações de direitos dos povos são irmãos do avanço do fascismo, da extrema-direita e das ditaduras, das ditaduras militares. Ao longo de cinco séculos, em vários de nossos países, os povos indígenas têm sentido peso de quando o fascismo e o extrativismo perverso se unem, e sentimos isto de forma muito forte no Brasil nos últimos anos. Durante o governo passado, o Brasil registrou as maiores taxas de desmatamento na Amazônia desde 2006. A invasão das terras e territórios indígenas se acentuou exponencialmente em razão de incentivo à grilagem e à exploração ilícita e indevida de recursos naturais por garimpeiros, madeireiros, pecuaristas, pescadores, caçadores ilegais e narcotraficantes. Isso acarretou o aumento de conflitos e violências contra os povos, levando também à desassistência, à desnutrição e à falta de condições de vida, como explicitado na situação da terra indígena Yanomami, onde vivem, em 371 comunidades, mais de 31 mil indígenas. A omissão do Estado na fiscalização das terras indígenas acarretou prejuízos à vida e aos territórios em todos os biomas do Brasil. Ameaças e morte de lideranças e defensores indígenas e não indígenas no campo dos direitos territoriais, ambientais e humanos foram crescentes, como mostrou o caso do assassinato de Bruno Pereira e Dom Filipes. O governo derrotado, ao paralisar as demarcações, e avançar na institucionalização do marco temporal agravou o contexto de insegurança e violações de direitos da população indígena e acelerou a destruição ambiental e degradação de biomas. Em todo esse período, esta comissão foi fundamental para ajudar na denúncia e resistência, com importantes medidas cautelares, como nos casos Guajajara, Iauá, guarani Kaiowá e medidas provisórias em relação aos povos Yanomami e Munduruku. Esperamos agora ter neste fórum a parceria para avançar na efetivação de direitos. É urgente um processo de retomada de direitos. Por isso, também os povos indígenas foram dos diversos setores da sociedade que contribuíram ativamente na eleição de Lula para presidente. E pudemos celebrar não só sua eleição, como também a de deputadas federais indígenas para o Congresso Nacional. Como fruto da luta indígena e do compromisso eleitoral, o presidente Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas, com o intuito de avançar nas conquistas, no protagonismo e na afirmação de direitos. Em consequência desse processo, Há também a indicação de lideranças indígenas para os principais cargos do, do Ministério. Em dois meses de governo, envoltos com o processo de institucionalização do Ministério e enfrentamento das situações de violência, já podemos apresentar alguns avanços frente à situação de descaso e em linha com as recomendações desta comissão. Recompusemos o orçamento da agora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, no patamar de 24% acima do orçamento de 2022. Esse valor ainda não viabiliza a garantia total dos direitos, de direitos aos povos indígenas no Brasil. Assim, cabe ao Ministério articular internamente e buscar apoio e recursos internacionais no sentido de ampliar a garantia dos direitos aos povos. Revogamos normativas que retiravam direitos dos povos indígenas, cito ao menos dois: A Instrução Normativa 12 de 2022, emitida sem consulta, que permitia a extração de madeira, inclusive por não indígenas, em territórios indígenas. E a Instrução Normativa 09 de 2020, que permitia a supostos proprietários emitirem declaração de reconhecimento para áreas dentro do limite de terras indígenas ainda não homologadas. Ademais, iniciamos o processo de revisão do parecer de 2017, que na prática impedia a demarcação de novas terras indígenas e avançava na institucionalização do marco temporal. Já iniciamos o planejamento para a demarcação de terras, é compromisso do governo brasileiro homologar pelo menos 14 terras indígenas e declarar outras 25 ainda em 2023. Constituímos dois gabinetes de crise para enfrentar as situações urgentes dos povos Yanomami e Pataxó. No caso da terra indígena Yanomami, também avançamos na expulsão do garimpo ilegal Fechando o espaço aéreo, apreendendo equipamentos, dentre outros. Retomaremos o Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI, órgão consultivo dos povos indígenas, responsável pela elaboração, acompanhamento e implementação das políticas públicas, em linha com a Convenção 69 da OIT. Retomaremos também a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, a Penegate. E outras políticas fundamentais para os povos indígenas. Retomamos o Fundo Amazônia como instrumento para financiamento de ações para garantir a preservação ambiental e os direitos dos povos indígenas na região, mas ainda buscaremos outras fontes para política de apoio a povos indígenas em todo o território nacional. Sobre Raposa Serra do Sol e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ainda temos muito a avançar na efetivação dos direitos. E a parceria com a Comissão Interamericana é fundamental. A mesma parceria que a Comissão sempre teve com os povos indígenas, com nossas entidades e representantes, não só do Brasil, mas também de toda a América Latina. Os diversos casos já analisados e julgados por esta Comissão adotando uma visão integral sobre o processo de luta dos povos indígenas, de reconhecimento de que a relação dos povos indígenas com a terra está para além da relação de posse, mas envolve seu caráter cultural, comunitário e espiritual. Portanto, quando uma posse é perdida em função de violência e diversos processos de expulsão, a retomada é um direito dos povos indígenas. Venho destacar que, à medida que o sistema interamericano de direitos humanos tem tratado estes casos importantes, como dos povos indígenas no Paraguai, no Suriname, na Nicarágua e no Panamá, foi se consolidando um entendimento bem objetivo, que precisa ser considerado em toda a nossa região. A posse equivale ao título de propriedade. A posse dá aos povos indígenas o direito de exigir sua demarcação, nos casos onde a posse foi perdida por motivo alheio, o direito à terra segue sendo dos povos indígenas. Caso as terras roubadas sejam vendidas a terceiros inocentes, é direito dos povos recuperá-las ou receber terras idênticas em quantidade e qualidade. E todo o processo do Estado demanda a consulta e consentimento dos povos indígenas naquilo que lhes diz respeito. Em paralelo aos casos que acabei de citar, Iniciou-se o julgamento sobre a demarcação da terra indígena após a Serra do Sol, onde vivem os povos Macuxi, Taurepang, Ingaricó, Pantamona e Uapixana. Esta comissão iniciou a análise do caso em 2004. A terra indígena foi homologada em 2005 pelo presidente Lula. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento, que pedia a nulidade do processo, e iniciou-se o processo de desintrusão. Desde então, os povos têm avançado em conquistas mas, tal como em outras terras homologadas, precisaremos retomar políticas que foram descontinuadas e cuja paralisação gerou violência contra os povos, o que foi muitas vezes corretamente questionado por esta comissão. Bom, precisamos derrotar o marco temporal, mas o julgamento de 2009 deixou marcas. Sabemos também por isso que esta comissão não encerrou o seu processo. Precisamos derrotar a tese do marco temporal no Brasil, um princípio contrário ao acúmulo histórico do sistema interamericano, que limita os processos de demarcação no Brasil. E, por que não, pode criar precedentes políticos e jurídicos para o avanço dos setores que desejam as violações contra nossos povos na região. Durante do novo cenário político, e o compromisso do governo com a efetivação dos direitos dos povos indígenas, iniciou-se o processo de revogação das normativas que consolidavam a tese do marco temporal. Tenho a palavra da presidente do Supremo Tribunal Federal, que pretende julgar neste ano ainda o caso do povo Xoclém. Assim, a manifestação incisiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é imprescindível. Sabemos que a tese do Marco Temporal não se sustenta juridicamente. Determinar uma data como parâmetro para dizer se um povo tem direito à posse de sua terra, poucos anos depois de um processo ditatorial no Brasil, é desconsiderar não só os 523 anos de violência, mas também o próprio período da ditadura militar. É uma violência enorme contra o sentido espiritual, histórico e social de nossos povos. Sabemos também que esta tese não se sustenta economicamente. Os setores reacionários do agronegócio, do garimpo, da grilagem e da devastação ambiental, os criminosos que assassinam ativistas socioambientais, lideranças indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais, insistem em dizer que é o marco temporal causa insegurança jurídica no campo e na floresta afirmam que suas ações geram riquezas para o país. Mas estamos aqui para dizer, em alto e bom som, o garimpo, a grilagem, o desmatamento, o roubo de nossos bens comuns e o assassinato de lideranças não geram riqueza para o país. Eles geram morte e devastação. O Brasil, não foi alvo, o Brasil já foi alvo de importantes medidas cautelares desta comissão pela forma como tratou nossos povos durante a pandemia. Recentemente, esta comissão e a Redesca denunciaram o governo passado pelas omissões com o povo Yanomami. É importante que organismos internacionais realizem investigações sobre a possibilidade de prática de genocídio por Jair Bolsonaro na gestão de 2019 a 2022. A invisibilidade secular que impacta e impactou diretamente as políticas públicas do Estado e que foi agravada nestes últimos anos, atua para violentar os povos indígenas e retirá-los das suas terras. Ela é fruto do racismo, da desigualdade e de uma democracia de baixa representatividade que provocou uma imensa invisibilidade institucional, política e social, colocando os povos indígenas na triste paisagem das subrepresentações e subnotificações sociais do país. O marco temporal consolida este processo. Por tudo isso, reforço a importância do apoio desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sabemos que não será fácil superar 523 anos em quatro. Mas estamos dispostos a fazer, desse momento, a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito dos povos originários latinos. E para isto, precisamos enterrar o marco temporal, para assim poder dizer, nunca mais um Brasil, uma América Latina sem nós. Muito obrigada. representante do Ministério da Justiça. Obrigada, Adri. Olá, saudações a todas e todos. É, especialmente aqui aos presentes e a, aos membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na pessoa da comissionada Margarete e da secretária executiva, doutora Tânia. É, saúdo aqui as organizações da sociedade civil presentes, é, tanto aqui quanto remotamente. Ah, sou representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, hoje, na liderança do ministro Flávio Dino, e reiteramos aqui as ações apontadas pelo Ministério dos povos indígenas, destacando a relevância da própria existência desse ministério no novo governo. Pela primeira vez nos mais cinco séculos desse país, teremos um ministério dedicado à defesa das lutas dos povos indígenas. Estamos empenhados em continuar atuando de modo interministerial para que as ações apresentadas pela ministra Sônia Guajajara sejam construídas e efetivamente implementadas. Dentro dos nossos compromissos em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente, que os povos indígenas protegem e necessitam, estamos empenhados em concretizar políticas de intensificação à fiscalização e punição do garimpo ilegal no Brasil, especialmente com a desintrusão dos garimpeiros ilegais de terras indígenas. Na primeira fase de um plano de desintrusão, hoje enfocado em algumas é, regiões né, já em andamento, foram impedidos os transportes aéreos e fluvial para interromper o abastecimento de grupos criminosos na região. A segunda fase, mais coercitiva, a todos aqueles que persistirem ocupando ilegalmente os territórios indígenas. Em paralelo, também estamos atuando para responsabilizar. Desculpa. Em paralelo, também estamos atuando para a responsabilização de todos aqueles envolvidos nas atividades ilícitas, inclusive os financiadores do garimpo ilegal. De forma interministerial, está sendo revisada a legislação acerca da comercialização de ouro no país, um dos elementos encadeadores é, que favorecem a realização desse tipo de ilicitude do garimpo. Há de destacarmos também outra medida que afetará de forma positiva as demandas das lutas do por acesso à justiça dos povos indígenas. O Ministério da Justiça e Segurança instaurou a política da Comissão Nacional de Mediação e de Conflitos, fomentada por decisão do Supremo Tribunal Federal para atuar prioritariamente em casos que envolvam a posse de terra urbana e dos campos, incluindo as terras indígenas. Por fim, em correlato com a luta dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol, destacamos que os crimes ambientais e as mortes dos Yanomamis são alvos de inquérito policial autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Dr. Flávio Dino. Em... Como um comprometimento incomparado ao que pretendemos fazer com outras situações relacionadas às terras indígenas, a Operação Yanomami, conduzida pela Polícia Federal, já destruiu mais de 37 balsas, duas aeronaves, uma embarcação e cinco motores utilizados por garimpeiros legais. Também foram apreendidas duas máquinas de tração de casterita, quatro embarcações, oito motores. É, 1.150 litros de gasolina, meia tonelada de alimentos e itens como celulares, baterias e motosserra. Um novo fechamento do espaço aéreo do território ocorrerá nas próximas semanas. Além de desestruturar os garimpos ilegais, a operação efetuou prisões de envolvidos de empresas clandestinas e identificou mais criminosos. No mais, o Ministério da Justiça também atuou em parceria com o IBGE para garantir o recenseamento dos povos indígenas da região, como forma de possibilitar a criação de melhores práticas é, e políticas públicas no futuro. Nosso compromisso será uma ampla atuação para garantir a existência, efetividade de direito e acesso à justiça de todos os povos indígenas brasileiros. Ilustríssima Comissão, peticionários, representantes dos povos residentes na região do Raposa Serra do Sol, em especial as mulheres que ali habitam, prezados colegas representantes representantes Estado. Meu nome é é Juliana of sou coordenadora sou Sistemas de Sistemas Internacionais de Direitos Humanos do Ministério dos Ministério Humanos e Humanos e hoje sob hoje sob Ministro Silvio Almeida. Gostaria de agradecer a convocatória desta audiência e a oportunidade para dialogar a respeito da tramitação do caso Raposa Serra do Sol perante... Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Falarei brevemente sobre a pertinência do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas à temática do presente caso, o seu funcionamento atual e as perspectivas de alteração estrutural do programa. Importa destacar inicialmente que o PPDDH está disponível em todo o território nacional para defensores e defensoras de direitos humanos que estejam atuando no território brasileiro e que, em função de sua atuação e atividades, se encontram em situação de ameaça e risco. Seu escopo não é unicamente a proteção da vida e da integridade física dos seus defensores, mas abrange também e principalmente a articulação de medidas e ações que incidam na superação das causas que geram ameaças e situações de risco. Para a inclusão no programa, é necessário o encaminhamento da demanda e a demonstração de alguns requisitos, como a voluntariedade na inclusão, representação de um coletivo e reconhecimento do defensor como representante legítimo do coletivo. Além disso, a ameaça sofrida deve estar ligada às atividades do requerente enquanto defensor de direitos humanos. Após análise desses requisitos, é elaborado um parecer técnico multidisciplinar com todas as informações coletadas que é apresentado ao Conselho Deliberativo do PPDDH para a decisão final. Atualmente, o PPDDH se encontra vigente nacionalmente, sendo executado por meio de convênios firmados voluntariamente entre a União e os Estados quando da existência dos programas estaduais. Por todos os fatos reportados no bojo do caso 12.781, e na última comunicação ao Estado, no segundo semestre de 2022, no Bojo das Medidas Cautelares 818, de 2004, o Estado entende a necessidade de capacitar os agentes que cuidam da proteção direta dos povos indígenas e investir em ações voltadas à proteção dos ambientalistas protegidos pelo programa. Nessa esteira, o Estado brasileiro tem implementado um projeto piloto de regionalização de duas equipes técnicas do Programa Federal, uma na região do Mato Grosso do Sul e outra na cidade de Porto Velho, em Rondônia. A ação, que tem o objetivo de desenvolver metodologia de regionalização das ações de proteção e capacitação para autoproteção de lideranças e comunidades em situação de risco ou ameaça. A ideia com isso é possibilitar a execução do Programa Federal em um regime de atuação com maior proximidade entre as equipes técnicas, os defensores e defensoras e os seus territórios. A expectativa de expansão do projeto a depender dos resultados que forem alcançados. Tais efeitos demonstram, portanto, o esforço da União e dos Estados em avançar com esta política. O Estado brasileiro entende, entretanto, que é necessário haver o aprimoramento do programa em relação aos moldes atuais. Para a revisão e adequação dos mecanismos existentes, serão tidos como parâmetros os, os ditames internacionais de proteção aos Direitos Humanos. Será lançado, em consonância ao determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente no bojo do caso Sales Pimenta versus Brasil, e das recomendações dessa ilustre comissão, um novo plano de proteção aos defensores e defensores de Direitos Humanos. O novo marco legal do Plano Nacional de Proteção aos Defensores e Defensores de Direitos Humanos terá participação de pessoas defensoras, organizações da sociedade civil e especialistas na elaboração de normas que possam regulamentar o programa de proteção. Ademais, contará com critérios mais flexíveis de inclusão dos beneficiários, objetivando a promoção de uma cultura de legitimação e proteção do trabalho das defensoras e defensores que atuam na ponta, e dará especial atenção aos defensores ambientalistas, conforme defendido pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Cumpre mencionar também que haverá o impulsionamento para a ratificação por parte do Estado brasileiro do Acordo de Escazu, o primeiro tratado internacional a prever mecanismos específicos de proteção a defensores ambientais. É nesse sentido que o Estado brasileiro se põe à disposição de todas as comunidades residentes na região do Raposa Serra do Sol, e de todos os defensores e defensoras que estejam enfrentando situação de ameaça, a fim de que suas atividades sejam resguardadas e os seus direitos fundamentais novamente assegurados. Obrigada. Thank you very, very much, um, for that. Um, I now invite the petitioner. If you wish to use the five minutes assigned to you for your reply, thank you. I'm, I'm going to speak in English, if it's okay. Um, I'll, I'll be very brief. This, well, first of all, let me uh, congratulate the minister on having a minister, <laughs> Ministry of Indigenous Peoples Affairs in Brazil. It's a very welcome development. Uh, and we wish you well in, in all your work, and if there's any way we can help, we're more than happy to do that. Could you move closer to the microphone? I'm sorry, apologies. Shall I start again? Yeah, so j just to recap, I, we, we congratulate the Minister on having a Ministry of Indigenous People's Affairs in Brazil, uh, perhaps a long overdue development, but a very welcome one. And um, uh, we are very happy to help with any uh, help that you might need, uh, should you need any. Um, that said, uh, this hearing, as I understood it, is about a specific case, uh, and that's the case of Sol. Um, and uh, I didn't hear a lot about the specifics of the case itself. Um, the inter-American jurisprudence on the issues in this case are pretty well developed and pretty clear, uh, going beyond uh, merely land issues uh, into a variety of other ones as well. Um, The, the Inter-American Court in 2020 said you can't just recognize indigenous lands without also recognizing the right to self-determination, uh, autonomy, and self-government that goes along with those rights. Um, those rights are being fundamentally undermined on a daily basis in haposa del sol um, I didn't introduce myself when, when we started, I apologize for that. Uh, my name is Fergus Mackay, I'm a senior counsel to uh, an organization called Indigenous Peoples Rights International. Uh, I used to work for the Forest Peoples Program, uh, and in that capacity I brought the Saramaka people case to the Inter-American Commission, the Mojwana case, the Kalinia-Lakono people's case, uh, the Akawayo case in Guyana also, which is yet to emerge from the Commission. Um, I bring that up not to brag about it, but I've been coming to the Commission for a very long time, uh, since the 1980s even, and one thing I know before I even came to the commission, was the case of it is not only emblematic, it's very, very long standing. Uh, it was brought to the commission in 2004 after some 20 years, 30 years of trying to deal with it in Brazil itself. So this is actually a going on now a 50 year process. Um, I bring that up partly because our main request respectfully at this hearing, is that the Commission adopts a merits report in this case. Uh, 2024 will be 20 years since the petition was submitted uh, to the Commission. Uh, again, the issues in Haposa are not unique to Haposa. They are across Brazil. But the Commission has a unique opportunity, uh, together with apparently a newfound willingness in Brazil to deal with these issues to assist the government of Brazil in the specifics of the Haposa case uh, to resolve a number of issues that are relevant Brazil-wide, not just Haposa. Uh, and that goes for the Supreme Court decision in this case as well, which invented 19 conditions on indigenous lands. Uh, and I do mean invented, I'm not using the word lightly. They, they just invented them out of thin air. Uh, and the Marco Temporal, one of those, essentially froze all demarcations Brazil-wide. The new government can revoke the presidential decree and to some extent that uh, implements that uh, and we hope they do do that. Uh, we would hope the commission would recommend the same if it does adopt demerit support in this case as well. Um, so I'm going to again keep my remarks very brief. Uh, the jurisprudence is clear, self-determination, autonomy, the commission wrote a very nice report on that subject recently. The problem in Haposa is the demarcation has been accepted. It's been completed, not entirely, but it's been ratified by the Supreme Court. The problem is, is the people in Haposa have no control over their legally titled territory. There are still third parties occupying that territory, as was the case in the Shukuru case that uh, the commission and the court decided uh, in 2015, 2016. Uh, there's still a whole range of other issues including some serious security issues that need to be addressed. And, and the proximity to the borders of Venezuela and Guyana uh, is very relevant because those borders are completely unmonitored. There they are – I've worked in that area for 30 years. There are people who drive trucks across the border with excavators on the back of them. Yeah? So we're very happy that the Yanomami situation is being taken care of. but. Those miners are now going to Hapos de Sol. They're going to Guyana. They're going to Suriname, even, right? So it's, again, respectfully, we request that the Commission adopt some merit support in this case as soon as possible. Please, thank you. Th thank you very much. Thank you very much. And um, the state has five minutes as well to uh, do a rejoinder, if you wish. Um, Five minutes. Bom, a partir do que aqui foi apresentado pelos peticionários, né, e detalhado pelo advogado Ivo Makuxi né, e também diante do que a gente tem acompanhado e, né, a, da, nas visitas em Roraima, né, pude acompanhar o presidente Lula quando a gente estartou a calamidade e Anomami tenho voltado lá depois. E escutei também as lideranças do CIR, do Conselho Indígena de Roraima, sobre essa, essa saída agora dos garimpeiros né, do território Anomami e que estão entrando em outras áreas. Então, eu gostaria de, de finalizar aqui propondo a criação de um GT interministerial com a participação dos peticionários, já que tem as medidas né, para poder acompanhar também, e que a gente possa pensar alternativas ali, né, para essas pessoas garimpeiras ou não, mas que estão envolvidas na atividade garimpeira dentro do território Yanomami, né, para evitar esse retorno dessas pessoas para o território. Enquanto a gente não encontrar também uma solução conjunta para que essas pessoas possam ter uma nova perspectiva de vida ou possam ter ali uma, uma dignidade, né, eles vão sempre buscar um jeito de voltar para os territórios indígenas. Sabemos que essa operação agora no Yanomami, ela já está causando né, essa preocupação também para o povo Kaiapó e Muduruku no estado do Pará, assim como no Amazonas. Então, acho importante que a gente possa aqui né, pensar a criação de um GT para a gente pensar essa alternativa também de renda né, econômica, social para essas pessoas e assim a gente atender os indígenas, para tirar dessa situação de insegurança permanente que se encontra por conta da, da atividade ilegal do garimpo, né? como também a gente garantir que essas pessoas que estão violando direitos possam também receber algum apoio, porque, de alguma forma, elas também acabam sendo vítimas desse processo, né? dessa falta de oportunidade. Claro que quem está cometendo essa atividade de, ali e lucrando, com toda essa devastação e com toda essa situação de violação de direitos dos povos indígenas, precisam ser investigados e punidos, penalizados. Mas aqueles que também estão nessa atividade por falta de uma outra alternativa, acho que o Estado precisa dar esse também acolhimento a essas pessoas. E assim a gente evita o retorno. Além de manter a fiscalização permanente em todas essas áreas, né, para evitar... A, o retorno desses garimpeiros para o território indígena. E aí, é, finalizo dizendo que é importante garantir também esse apoio ao projeto de vida, aos planos de gestão ambiental e territorial dos povos indígenas. E esse GT pode, obviamente, discutir também essa questão da segurança para os indígenas na Raposa Serra do Sol, que hoje, Estão, continuam ali sendo ameaçados, continuam sendo perseguidos, continuam sendo né, ali criminalizados e, e restritos da sua liberdade. Então, acho que o GT poderia discutir essas, né, todas essas questões e assim a gente fazer o acompanhamento interministerial. muito um, to, the illustrious, um, to the, your um, of Indigenous people of Brazil. I, it now falls to the Commission. We have 15 minutes uh, to put questions, and I mention that and underline the 15 minutes to my <laughs> colleagues. And I invite the country rapporteur, Lisa Mantilla. Muchas, muchas gracias, señora presidenta. Inicio con un saludo a la parte peticionaria, y nuevamente a, a la ilustre delegación del Estado de Brasil, de manera muy especial a la señora ministra. Tenía preguntas para ambas partes, muy concretas. Para la parte peticionaria, quisiera que pudieran detallar el, eh, las medidas o las acciones concretas en materia de reparación, porque estamos hablando de un caso de muchísimo tiempo y con un impacto que no solamente individual, sino colectivo. Entonces, ¿qué propuestas o qué ideas sobre la reparación podían dar? Y el segundo tema que nos parece muy importante es el impacto en materia de libertad religiosa y de creencias. Cómo este fallo, la situación de violencia, ha afectado nuevamente, tanto de manera individual como colectiva, la situación de las creencias y la cultura del pueblo. Y para el caso de, del Estado, eh, una precisión. Eh, nos queda claro por la, por la exposición de la señora ministra cuál es eh, la postura en relación a la tesis del marco temporal. ¿No? Pero quería una precisión, porque si bien este fallo ya se dio, teníamos entendido que hay un fallo recurso extraordinario sobre la constitucionalidad de, la, de esta tesis del marco temporal y, y si realmente va a tener este estatus de aplicación general. Entonces la pregunta era, ¿qué expectativas o qué impacto puede tener este fallo eh, de manera que si extendiera la aplicación del tesis de mar, del marco temporal a toda la región?, qual uh, vai ser o impacto, sobretudo em termos do Estado, que tem que acatar o erro? Essas seriam as perguntas. Obrigada. Obrigada, senhora Presidente. Excuse me, excuse me. Have you finished? I unfortunately missed all of that. just having noise. Ah, um, uh, terminé. Yes. Several of us, um, the, the translators, several of us are having problems with translation. I'm sorry, I didn't understand what you were indicating, and then I started suffering the same thing. Um, Uh, we have the English translation. If you could. I have noise on mine, plus you in the background. I think I need a new machine. Uh, um, anyway, um, next person is uh, um, the first, first vice president, uh, um, is my sister Esmeralda. I, I'm sorry to. to uh, address you in the short-hand way, but we only have 15 minutes, so, and you need more time, too. Para, primero, agradecer la, la información. Creo que tenemos muy, muy claro para el caso, precisamente, lo que los peticionarios señalan, eh, la demanda de un informe de mérito para para atender eh, esta petición que está eh, en un tiempo importante ya en, nuestra, en nuestros portafolios. Eh, pero quisiera, en primer lugar, eh, solicitarle al Estado, que creo que también mi, mi reconocimiento, eh, mi felicitación, porque eh, efectivamente Brasil trae una, una nueva fórmula de... de del abordaje de la problemática eh, y particularmente de los pueblos indígenas, en mi condición de relatora para los derechos de los pueblos indígenas. Si bien tenemos, tenemos claro cuáles son los distintos supuestos que en esta tesis del marco temporal se, se, se produce eh, y, y que esto tiene una aplicación en el caso de Raposa do Sol pero me gustaría, me gustaría saber si el Estado tiene una, una precisión de, del impacto que esto, esta aplicación tiene de, de, del el marco temporal en, eh, en los derechos que, que si bien se dirigen muy específicamente a lo del territorio esta, esta, esta decisión eh, afecta fundamentalmente el derecho al autogobierno, autodeterminación y otros derechos. Entonces, eh, el impacto que tiene esta decisión para aplicar la tesis del marco temporal, particularmente en el caso de, que, que, que nos ocupa que nos ocupa hoy. Un momentito, eh, comisionada, porque sí me, sí me interesa tener eh, presente que el Estado ha hecho un reconocimiento de buscar las fórmulas para dar las respuestas de una manera integral. Y por eso, eh, para la parte peticionaria, este, quisiera saber de, de de todo, no solo es el tiempo que ha demorado el análisis de, de, del caso, sino lo que durante más de 30 años ya el impacto de, eh, estos, de estas medidas frente al derecho en la demarcación de las tierras, la titulación de las tierras, lo que eso efectivamente significa. Al haberse criado esta tesis do marco temporal. Obrigada, Presidenta. I now invite the second Vice President, my sister Roberta Clark, to intervene. Thank you very much, uh, President Macaulay, and good afternoon, everyone. Um, to Mr. McKay and the petitioners, I want to recognize your frustration with the, with the time this has taken to. Um, be resolved not just through the Commission but in Brazil. And I'm sure that the Commission and the Executive Secretariat has listened very carefully to your frustrations and will respond um, to that. Um, and I also would like to appreciate the input of the of the minister and also appreciate the commitment of the state to address and repair the historical disadvantaged exploitation, marginalization, inequalities, all the words that we want to To use to describe the situation of indigenous peoples in Brazil and indeed all across the regions. I have two questions, and I think they are for the petitioners. Um, I, I wanted to under, you spoke about, Mr. McKay, the arbitrariness of the 19 conditions, but I also want to understand better the, the identification of 1988 as a time frame. Where did that 1988 come from? And and how did the use of that time frame affect the demarcation exercise from the point of view of uh, the rights of territory to of indigenous peoples, and and lastly, um, has that demarcation been accepted? Thank you very much. Thank you. Um, I invite Commissioner um, Well, Hernandez. Gracias, Presidente. Muy concreto para el Estado, si pudieran compartir eh, con nosotros cuáles son las acciones que el Estado, que el Poder Ejecutivo ha venido desarrollando para eh, llevar a cabo la demarcación y titulación del, eh, de los territorios, de los pueblos indígenas del caso que nos ocupa no en general, sino los esfuerzos concretos para lograr la titulación de todo el territorio, más eh, independientemente de la existencia de la tesis del marco temporal. And, uh, uh, Muchas gracias. Gracias, presidenta, y quisiera que por el tiempo quizás si no da acá respuesta el Estado pudiera enviar por escrito, pero quisiera preguntar cuáles han sido las medidas que han adoptado para la preservación ambiental del territorio Raposa-Serra de Sol. Poder conocer esas medidas ambientales que hayan tomado. Y también la otra pregunta para el Estado es si existe algún tipo de plan del Estado para prevenir o evitar los hechos de violencia en los pueblos indígenas, especialmente en las fronteras con Venezuela y Guyana, que nos pudieran hacer llegar esa información. Muchas gracias. Comisionado Bernal. Bueno, muchas gracias por esa posibilidad de, de diálogo. Eh, les pido excusas, pero mi, yo puedo comprender el portugués, pero no lo hablo muy bien, así que por eso voy a eh, hablar en español. También es mi primera intervención del día, así que quisiera felicitar a todas las mujeres presentes por el Día Internacional de la, de la Mujer. Eh, a mí este caso me parece un caso muy complejo, eh, que mm, podría ser técnicamente denominado un caso estructural, un caso estructural en el cual... Eh, no estamos hablando simplemente de amenazas a la vida, sino de muchos otros fenómenos, de eh, consulta previa, de amenaza a la vida, demarcación de territorios, protecciones ambientales, eh, problemas fronterizos, eh, etc. Y el, eh, el problema es que eh, los casos estructurales no tienen una, eh, so una única solución, una solución unívoca Es más, no no estoy seguro de que ninguno de los presentes pueda tener en su cabeza cuál es esa solución para todos estos aspectos. Esos casos estructurales son muy particulares porque implican una, una interacción, la necesidad de una interacción entre los peticionarios y el Estado, e incluso terceras terceras personas, que en este caso pues tienen un, un papel muy importante porque muchas de esas personas... Eh, son de, de esos sectores vienen amenazas, eh, etcétera. Entonces yo creo que en este caso hay, un, hay algo muy claro y es la voluntad del Estado de reconocer los derechos, eh, pero la, la complejidad mayor es la de determinar cuáles son las medidas estructurales que debe tomarse para lograr una mejor protección de los derechos. Y el caso es aún más complejo porque no solamente implica... Eh, medidas del gobierno, medidas de gobierno, es decir, decretos o actos administrativos, sino además eh, leyes, en muchos casos, y eh, la implementación de sentencias judiciales. Entonces, eh, yo quisiera hacer una pregunta a ambas partes y es, si ustedes pueden prever un, un mecanismo de... Eh, meaningful engagement, lo diría yo en, en inglés, de involucramiento significativo en el cual el Estado pueda dialogar con la comunidad y sentar a la mesa a otras a otras autoridades del Estado competentes, incluido el, el, el propio Tribunal Supremo Federal eh, y algunos legisladores, más algunas de las terceras personas de los cuales vienen amenazas, más aquellas compañías que tem que ver com o projeto hidroeléctrico, etc., eh, para poder diseñar um plan del que possa surgir uma solução estrutural para esse caso. Essa é uma pergunta, eu sei que é muito complexa, mas é uma pergunta que faz justiça à complexidade do problema. Muito obrigada. Tenho que dizer, nós estamos completamente mas acho time but i think it's important that we hear from our um uh, vice uh, executive secretary of for cases and petitions so the vice -Secretary. muchas gracias, eh, presidenta y agradecer tanto al estado de brasil como a los peticionarios su participación en esta mm -hmm. audiencia eh, solamente eh, son algunas precisiones que serían importantes para el análisis que va a realizar la comisión pueden contestar ahora o bien presentarlo por escrito en el plazo que eh, va a indicar la, la presidenta. En primer lugar, eh, para los peticionarios en lo que se refiere al territorio reivindicado, si pudieran precisar, por favor, si todo fue comprendido dentro de la demarcación y titulación o si hubo una extensión del territorio reivindicado que no fue comprendido por la aplicación de la tesis del marco temporal. Entonces, clarificar eh, ese punto. Y en relación... Eh, con el Estado. Eh, tomamos nota y de acuerdo a la interpretación es algo para precisar eh, que se habría indicado por parte de la, de la señora ministra que el marco temporal es contrario al sistema interamericano. Entonces, la precisión y es un poco eh, definir si es que eso se entiende a los efectos de este caso como un reconocimiento de responsabilidad estatal en cuanto a la convencionalidad de la aplicación de esta tesis. Esto es algo muy importante eh, por los efectos que la comisión pueda llegar a analizar en el, en el informe de fondo, como lo señalaba. Pueden de ser el caso precisarlo en las observaciones escritas. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. I am also constrained to invite the uh, Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural and Rights uh, to eh, buenos días y muchas gracias por todas las informaciones en esta importante audiencia. Yo solamente quisiera alentar a las partes, dado que el, el informe de admisibilidad es del 2010, previo al, al cambio de jurisprudencia en el sistema interamericano y el caso pareciera involucrar bastantes derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a presentar también sus observaciones complementarias en relación a estos derechos que se han comentado en, en esta mañana el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, entre otros que he escuchado, y también posiblemente en cuanto a la posible aplicación al caso de estándares en materia de empresas y derechos humanos, tanto a la cuestión de, de, de los garimpos como de, las, de la posible el posible proyecto hidroeléctrico. Eh, muchas gracias. I do not see any other hands, but I would ask them to maybe submit any urgent questions that we may have. I do have some questions, and I'm not going to, to use up any time, except to say I agree with my colleagues who have spoken about the what seems to me a contradiction between the acceptance in law. Of the, or that the indigenous people are entitled and own their original territory, and yet the, the constitution says otherwise that it belongs to the state. That is a contradiction I would love to have an explanation about. Apart from that, um, you are, we are finished with ending because, and we ask you to send us further statements, assistance in, out for us to understand. this very complex. It is a very complex case and a very ancient one. So we must move ahead with the matter. So be, um, I'd just like to thank all, all the delegations, both delegations here um, for your presentations today, assisting us to understand this complex matter. And I remind you that you have 30 days from today to submit your written observations, statements, submissions, or what have you. With that, I just say this, we're going to have a special ceremony for International Women's Day before this hearing. We had no time, but we're hoping to do it before the next plenary this afternoon because it is very important that women serve the entire community and the world, we must acknowledge this. So thank you so very much, this meeting is at an end. I beg your pardon, thank you to the interpreters, you've had a rough stretch, thank you. <laughs>